Querem nos silenciar impedindo que o debate sobre a questão LGBTI seja feito nas escolas. Querem nos silenciar quando na política de saúde não pode ter políticas públicas, programas, projetos específicos para a população LGBT. Querem nos silenciar quando não tem programas e projetos direcionados, por exemplo, num sistema que a Comissão de Direitos Humanos fiscaliza, que é o sistema prisional. Querem nos silenciar quando querem impedir que a palavra LGBT conste nos documentos públicos, legislações. Essa é a estratégia que esses setores têm para silenciar a nossa voz no concreto todos os dias. A criminalização da LGBT e fobia no Supremo Tribunal Federal ela é um marco de legitimidade muito importante para nós, porque ela marca dizendo que existem LGBTs no Brasil e o Congresso Nacional é omisso a não legislar sobre esse tema. 50 anos depois de Stonewall, lutando para continuarmos existindo com, com políticas públicas. Nós não vamos voltar para o armário como eles querem que a gente volte. E ocupar esse espaço que a gente está ocupando hoje significa isso. Para o armário, nós não voltaremos.